Meu nome é Helena Damásio, eu nasci na cidade de no Estado de São Paulo. Sou filha de pernambucanos e migrei para Osasco, a região onde eu moro hoje. Sou casada, tenho três filhos e em 1988 eu entrei no metrô, onde trabalho até hoje como agente de estação. Naquela época tinha-se muita dificuldade para o usuário portador de necessidades especiais acessar o metrô havia necessidade de dois ou mais funcionários fazer uma cadeirinha para que ele ultrapassasse a cancela para entrar no metrô porque não tinha em algumas estações não tinha escada rolante escada fixa não tinha elevador alguns funcionários eles até ficaram doentes vítimas de problemas de coluna a situação foi mudando onde os próprios funcionários reivindicado elevador, em conjunto com alguns usuários. Além de retroviária, também sou usuária do transporte público, principalmente o intermunicipal. A questão da, da solidariedade, eu já executo por ser minha posição, porém, Enquanto os olhos eu também faço. Então eu não faço só na hora que eu estou uniformizado. Se não souber como fazer, é muito simples. Pergunta ao próprio Cadeirante que ele vai te dar as orientações. O que nós precisamos é de investimento público no transporte e mais solidariedade entre as pessoas. Depende da gente, um transporte é acessível para todos e todas.